Sem vaga na McLaren para disputar a temporada 2023 da Fórmula 1, Daniel Ricardo está no mercado. Ainda se fala sobre o que pode acontecer com ele no grid da Fórmula 1. Mas e fora? O carro 10 da Ganassi, por exemplo? Será que o australiano teria interesse de assumir o emblema que é de Alex Palou e já foi de Dario Franchitti, Daniel, Eldon e Tony Canaan? Foi assunto do Paddock GP. Gabriel Curti, Evelyn Guimarães, considerando que Ricardo mora nos Estados Unidos, está sempre ali, de meia boca, olhando o que está acontecendo no seu, no seu segundo país, é tão impossível pensar que ele pode ir para a Indy, já que não seria na McLaren, seria ele o homem do carro 10 da ganasse, Gabriel? Olha, é, a gente sabe que o carro 10 da Ganassi geralmente é feito para ter nomes é, tirados de outros lugares, assim, tipo Brandon Hartley, quem lembra? Brandon Hartley com o 10 da Ganassi. Teve isso, mas não teve isso, né? É, então, assim, eu acho que da parte da Ganassi poderia ser. Acho que pela Ganassi, acho que eles adorariam a, a oportunidade, eles fariam rolar. Eu tenho minhas dúvidas se o Ricardo quer a Indy é justamente pelo que você falou, assim, o cara mora lá e ele não demonstra o menor afeto pela índia Eu nunca vi o Ricardo assistindo a Indy, empolgado com a Indy. Às vezes ele fala uma coisa ou outra, assim, de Indy 500, né, quando pergunta e tal. Mas não vejo ele falando muito da categoria com um apreço muito grande. E, assim, tem o Will Power lá, sabe? O cara é do país dele e... E é famoso na Índia há muito tempo. Eu acho, que, eu acho que ele deveria ter um interesse maior pela Índia do que ele tem até hoje. Mas, por outro lado, eu posso entender também, para manter aquela chaminha de que pode acontecer, de que ele não demonstra interesse para tentar se manter na Fórmula 1. Isso pode ser também. Quando o piloto começa a se bandear muito para o lado da Índia, as equipes da Fórmula 1 começam a entender que ele está saindo mesmo. Então, eu acho que o Ricardo, ao não se manifestar com a Índia, pode estar também... Fazendo uma sinalização para a Fórmula 1 de, ó, eu ainda pertenço ao grid, eu ainda estou aqui. Inclusive, as últimas declarações do Ricardo são todas nessa linha, né? Ele pertence à Fórmula 1, a vida dele é a Fórmula 1. A última foi que eu pretendo fazer um Sérgio Pérez, ou seja, ser demitido e voltar. É isso que dá para entender quando ele disse que eu quero fazer um Sérgio Pérez, né? É, ser demitido pela equipe que você está e assinar com outra. É, pelo menos foi isso que eu entendi quando eu li a declaração dele, é, então me parece muito mais que o Ricardo tá de olho na Fórmula 1, é, mas é isso, a, a, eu, eu acho que depende muito mais da Alpine do que do Ricardo nesse momento, acho que se a Alpine chegar, ligar para ele, ele não responde a Lu, ele responde sim, e seria uma cartada de Chip Ganassi e Evelyn Guimarães, vou tirar o cara deles ali para ocupar o espaço do 10, uma vingancinha, topa ou não <risos> topa? Eu, eu, eu concordo com o Gá nesse sentido, eu acho que o, o Chip Ganassi toparia muito, assim, eu acho que ele tem a cara de, que, de quem faz isso, esse carro é para isso, então você acha que ele faria acontecer de verdade. Mas é, não vejo de verdade o, o Ricardo interessado na, na Indy nesse ponto, sabe? Mesmo, mesmo capengando lá na Fórmula 1, mesmo, sabe, eu não vejo é, o Ricardo na Indy muito pelo que o Gá falou, ele não demonstra esse interesse, né, então assim, porque às vezes o piloto fala e tal, ele é um cara que tá numa equipe que tem uma grande, uma imensa ligação com a Indy, e você não vê ele falando sobre isso, você não vê ele, né, interagindo nesse sentido, então assim, pessoalmente, eu acho que o Ricardo não tem interesse na Indy, é, não é onde ele quer ficar, não é para onde ele quer ir, se de repente a Fórmula 1 de... Se tudo der errado na Fórmula 1, sabe? É, me parece que é mais, mais por, esse, por esse caminho do que qualquer, outro, qualquer outra coisa. Então, é, eu sinto que é, é assim, olha, eu eu tem que fechar com a Alpine, sabe? Tipo, tem que ir para é a Alpine, é a última coisa, porque senão é, vai ficar fora do grid mesmo. Então, assim... É, eu acho que pelo Chile Ganassi isso aconteceria, mas tenho muitas dúvidas quanto, quanto ao interesse do Ricardo, mesmo fora da Fórmula 1. Daniel Ricardo na Indy, no carro 10 da Ganassi, na Alpine, na Williams, em casa, sem fazer nada, vendo corridas e UFC? Eu quero que você coloque sua opinião aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário sempre importante, dê o seu like, compartilhe e, claro, se inscreva em todos os canais Grande Prêmio nas redes sociais.